Esse aqui é o, o linhão aqui, né, que fica próximo da minha residência, onde quando eu saio de casa, eu tenho que passar logo por debaixo dele aqui. Não sou eu, como minha esposa, meus filhos que vão o colégio. E a gente tem muito medo e fica muito preocupado, né, em relação a ser eleitocupado. E que estão lá na nascente do nosso igarapé, tem causado grande impacto, inclusive pessoas que têm adoecido dentro da nossa comunidade, que muitas das vezes quando dizem ah, fulano adoeceu ou morreu de tal doença, a gente fica até espantado, porque a gente nunca viu falar nisso. As empresas que hoje estão no Jambuassu e que causam impacto às comunidades né, é a Hydro, né a é a, a Marboge, que tem o Dendenzal aí e todo material, veneno, tudo que ela joga no, no seu plantio, quando chove, escoa tudo pro Igarapé. De 99, ainda em 2000, eu vi a minha avó, deixava a roça, ficava dois anos roça de mandioca, tirava a mandioca, ela estava com tutano, botava na água, a mandioca ela já não amolecia, ficava cair tutano. Hoje a gente... Não, não, não fica mais. né Às vezes, com oito meses, eu tenho que tirar a tua mandioca dez meses porque ela está apodrecendo tudo. Então, nós acreditamos que as nossas terras elas foram contaminadas né? pela ação dessas empresas. Todos nós tínhamos as nossas terras para trabalhar. né E com a chegada do mineradulto, aonde passa o mineradulto, a gente não pode fazer trabalho nenhum em cima dessas áreas de terra. E aí, então, as pessoas que já tinham pouco terreno, Ficaram com mais pouco ainda. Então, o único recurso ainda que nós temos é esse pedaço de mata aqui, onde nós tiramos algum alimento de algumas palmeiras, onde nós tiramos nosso remédio, né? algum sustento. E nós não podemos desmatar esse pedacinho aqui. Agora, a parte que nós deveríamos estar trabalhando está ocupada pela empresa. Né? Essas áreas são grandes que se a gente fosse plantar nela, usar aquela terra, a gente tinha bastante terra para trabalho a gente não tem essa terra. Porque a gente não pode plantar nada em cima da tabulação e nem pode plantar nada debaixo da linha de transmissão. Elas não precisam encostar no fio para elas estar eletrocutadas. E a partir que elas podem ficar eletrocutadas, elas podem atingir o solo e, e, e quando a gente passa por aqui, a gente pode ser atingido pela uma descarga. Essa extensão de área que era nossa, olha, hoje em dia a empresa já passou por aí. É, ela já limpou aqui, olha, aqui nós não podemos mexer mais. Porque nós que moramos aqui, nós queremos só o direito de morar na terra e plantar e colher nela. Segundo o levantamento que foi feito pela Fundação Palmares, mais de 120 famílias perderam terra, porque é o mineral duto que causa grande risco, é a linha de transmissão. Então essas famílias ficaram, infelizmente, impossibilitadas de produzir da forma que produzem. Já era pouco, isso causou um dano muito grande para as famílias. Nossa comunidade é muito grande, nós né? né são muitas famílias passando por necessidade certas coisas devido que a, a doença veio, né, nos machucou mais ainda. A gente já tinha dificuldade. De início a gente pensou que não nos atingiria, né, a gente não seria atingido por esse por esse vírus. Mexeu totalmente, né, com a nossa realidade. Mudou tudo, né. Meus filhos, as crianças da nossa comunidade não estudaram. As... As igrejas não, não celebraram. Cerca de 80% do, do, da nossa população ela ficou adoecida. E até este momento a gente não, não tem como dizer que foi a Covid ou que não foi a Covid. Porque a gente até solicitou da, da, da, do Poder Público Municipal o teste, mas a gente não foi atendido. Essa incerteza que a gente ficava de ser ou não a Covid-19 que as pessoas estavam contraindo aqui na comunidade. Muito medo mesmo. Eu fiquei com meu psicológico muito abalado. Eu senti com meus filhos, dois filhos meus que ficaram muito graves e continuo ainda com muito medo ainda. É uma coisa muito assustadora. Quando é uma doença normal, a pessoa adoece, é, a gente tem o costume de ir visitar, né? e nesse momento a gente não podia visitar porque tinha aquele medo será que ele tá com vírus né a gente usa a floresta para tirar o, o pó para tirar o chá que vem ajudando aí na, na gripe na tosse e outras doenças dessa natureza né que nós atingem com certeza a gente tem nossa tradição nossa cultura nós confiamos na nossa medicina no nosso remédio como ele falei, a gente se proteger mais com o nosso chá da terra mesmo como eu disse, da quina, né? misturado com, com o chá do gengibre, a, o, o chá da, da folha do limão, que a gente fazia, que ele é muito bom para a gripe. E eram essas coisas que a gente fazia para se proteger. Nós fizemos a, as porteiras né, nos ramais A primeira comunidade que, que fez a porteira foi São Manuel. E aí a gente ficou pensando que seria a, a, uma ideia principal né, de a gente fazer a porteira para que as pessoas que viessem não entrassem na nossa comunidade. E sofremos ameaças, entendeu? De pessoas tipo marriteira, enfim. Foi um momento muito difícil para os presidentes, porque eles não queriam aceitar que a gente fizesse essas porteiras, mas foi a única forma que nós encontramos para, para tentar minimizar a entrada de pessoas. E de segurança mesmo não tivemos. Algumas foram arrombadas, a gente não, não viu quem fez o arrombamento, mas alguma gente amanheceu já aberta, né? A gente tornou, não desistiu, tornamos fechar e assim a gente manteve até junho o ramalho fechado. A gente fechou as comunidades para evitar a entrada de, de, de pessoas de fora. Só que aqui, na comunidade de São Sebastião, a gente tem uma realidade bem diferente das outras. A gente está às margens de uma PA Então, como é que se fecha uma PA é bem complicado. Os ramais que dão acesso, a gente colocou o portão, né, tomando essas, essas medidas que a gente conseguiu, assim, meio que fechar, brindar a comunidade. Né? No período da, da pandemia, ficava difícil o acesso das pessoas daqui doente para a cidade, porque estava no período da estrada feia, que a estrada estava toda buracada, tem só o, o ônibus de linha que vai para Moju. A gente ligava e liga ainda na televisão, a gente ainda vê né, como, como acontecia, as pessoas morrendo, não poder, não poder ver lá os seus entes queridos, não poder chegar perto. E a nossa cultura aqui não é assim, né? a nossa cultura morre um parente, a gente vai tudo para lá, né? as pessoas, vai, vai parente, não parente, a gente é solidário, um leva um café, outro leva um açúcar e fica lá durante oito dias, né, tá lá na casa da pessoa. Então o nosso medo era morrer uma pessoa e, e aí, como é que vai fazer? Se, não, se a gente não tem a certeza, se é ou não é Covid, vai deixar a família lá abandonada, né? Se eu pudesse, tivesse alguma condição de sair, procurar outro local onde eu pudesse estar é, tá longe desse mineroduto, dessa tubulação, eu estaria. Mas infelizmente, é, eu sobrevivo daqui, entende que está aqui, né? Aqui que é a minha raiz. Aqui que estão meus filhos. E a gente precisa continuar lutando, porque se a gente não, não, não continua lutando, pior vai ficar.